por isso, no dia cinco, vote 13, Vote Sabino. Está chegando Sabino Prefeito. Por uma Ribeirão mais saudável. Minhas amigas e meus amigos. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral do primeiro turno. No domingo, Ribeirão vai às urnas. Esta campanha mostrou claramente a diferença entre os nossos projetos e as promessas dos nossos adversários. De nossa parte, a campanha é bonita, limpa, sem ataques e sem agressões. Nossa prioridade é o debate e a reflexão sobre os problemas da nossa querida cidade. O primeiro turno mostrou que Ribeirão precisa de mudanças de qualidade, que Ribeirão quer muito mais. Na democracia, a gente luta não só por uma vitória pessoal, mas para uma vitória do povo. O povo é quem decide. E o povo é quem vai decidir no domingo se haverá ou não segundo turno. A campanha de Sabino foi capaz de unir e empolgar todas as regiões da cidade. Sem distinção de classe, de raça, de sexo. E é essa união que se vê nas ruas. Toda uma cidade mostrando que quer uma Ribeirão mais saudável. Que quer Ribeirão com Sabino Prefeito. Sabino, que em casa está todo mundo com você. Ribeirão vai ter mais verba, vai ter um apoio melhor do governo federal. E essa parceria, Sabino e Lula, Ribeirão só tem a ganhar. Sabino, eu confio em você! Nesse domingo, Ribeirão estará indo às urnas mais unida do que nunca. Unida em torno de um só objetivo. Construir uma cidade mais justa, humana e feliz. Sabino já mostrou que pode ser um grande prefeito, que tem mais experiência e é o mais preparado. Mais do que isso, Sabino ama a nossa cidade e é o único que conta com o apoio do presidente Lula para transformar Ribeirão. E isso faz a diferença. O mais importante, contudo, é que eu tenha seu apoio e sua confiança. Por isso, peço mais uma vez o seu voto. Um voto de esperança e de fé. A gente sabe que pode mudar, a gente sabe que pode fazer mais e melhor. A gente sabe como fazer. É por isso que quero ser prefeito de Ribeirão, para governar junto com você. Obrigado. E não se esqueça, domingo o encontro será com o presente e o futuro da nossa cidade. Jurado, lavrado, sacramentado Quem tem sabedoria sabe bem como escolher Por isso que a gente é sabino Pra renova a esperança e a confiança pra crescer Quero sabino que sabino é compromisso De trabalho, segurança e educação Mas sem saúde não tem nada disso Por isso ele é saúde e em primeira mão essa é de sacro dia, poeira, sabe de saber o caminho, sai de saúde em primeiro lugar. sabe de salto à frente e a frente, o nosso destino, que te esqueça de sabino pra Ribeirão avançar. Essa é de sacro dia poeira, sabe de saber o caminho, sai de saúde em primeiro lugar. sabe de salto à frente e a frente, o nosso destino, que te esqueça de sabino pra Ribeirão avançar. No dia 5, Vote 13. Vote Sabino. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.